É possível ter paz, amor e alegria em tempos de pandemia? Este é o Leitura Light, o seu leitura compartilhada, compacto, apertado, espremido, para você que não tem tempo para 30 minutos de vídeo ou não tem paciência para isso. Eu peço para você que antes de começar a assistir, inscreva-se, curta. Se você quer, quiser receber o nosso material pelo WhatsApp, é só... Entrar em contato comigo pelo link que está na descrição Se você quer pegar todo o conteúdo que é produzido aqui Ficar para você, baixar e guardar para você no fundinho do seu coração Vai no Telegram, nosso canal no Telegram É possível sim sentir paz, amor e alegria Por quê? Porque isso não são coisas que são brotadas dentro de você São presentes dados por Jesus, por meio do Espírito Santo no texto de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 31, Jesus dá a notícia aos discípulos que, voltou indo embora, vocês vão ficar com o Espírito Santo, o pau vai quebrar, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. <risos> em tempos de pandemia, é o que nós precisamos ouvir, com a presença do Espírito Santo em nós, por nós e conosco, podemos enfrentar todos, todas e quaisquer outras Tentativas de destruir a nossa fé Jesus inicia o texto do capítulo 16 dizendo Eu vou dizer algumas coisas para que vocês não percam a fé Por quê? Porque é possível perder a fé É possível estar desacreditado É possível ficar, uh, ficar com o sentimento de que as coisas não vão dar certo Mas vai dar porque a promessa foi dada por Jesus. Por quê? Porque estamos em missão. Mesmo em tempo de pandemia, ou em tempos de pandemia, nós estamos em missão. A Igreja de Jesus tem a missão de anunciar que Jesus... O Cristo de Deus é a justiça de Deus para tirar o pecado do mundo e anunciar que virá juízo. Nós somos o livro aberto, vivo, cartas vivas para anunciar esse evangelho às pessoas as boas novas. E para que nós venhamos conseguir enfrentar tudo isso, paz, amor e alegria foram distribuídos gratuitamente por Deus para toda a igreja. Mas, buja, como é que eu faço para acessar isso aí? Onde eu busco? Baixo qual aplicativo? Nenhum. Basta ter fé. Pensa o Espírito Santo que te encha agora. Nós falhamos muito porque estamos cheios de muitas outras cachaças muitas outras bebidas, estamos nos embriagando de muitas outras coisas, de redes sociais, estamos nos embriagando de amizades, estamos nos embriagando de streams, mas nós não estamos nos embriagando do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te encha, encha, encha, encha, encha profundamente. Isso é uma coisa que você tem que pedir. Eu tenho intercedido por você intercedido por outras pessoas para que ele encha a igreja, de poder, mas é preciso que você também não o impeça, por favor, não se apresente com os pés sujos diante do Senhor. Lembra que nós lembramos em João capítulo 15 que ele, João capítulo 14 que ele já lavou os pés, 13 aliás, em João 13 que ele já lavou o nosso corpo, que nós já estamos limpos, que nós temos que fazer apenas a manutenção lavar os pés. É isso que de primeira de João capítulo 1,9 diz, apresentar diante de Deus, pedindo perdão para ele nos limpar e nos purificar de todo o pecado. É assim. Mantenha-se limpo. Mantenha-se limpo. Mantenha-se limpo para que limpo e limpa, para que seja cheio e cheia do Espírito Santo. Peça poder do Espírito Santo, paz, amor e alegria. São coisas que já estão disponíveis, já estão a... só basta você acessar pela fé, em nome de Jesus. Se tiver difícil para você, me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Tem aí o meu WhatsApp, no link da descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Quer? tá difícil? Você precisa de uma ajuda? Quer que alguém ore por você? Nós somos uma rede de intercessores. Por favor, não fique sozinho, não se sinta sozinha. Você tem irmãos e irmãs, e irmãs espalhados por todo o planeta dispostos a orar por você. Só se manifeste. Deus te abençoe. Ah. Antes de ir, não esqueça que você tem que se inscrever, metade das pessoas que chegam aqui nesse canal não sabe o que está acontecendo O que está acontecendo? Que lugar é esse? O que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo aqui uau eu estou perdido, por favor, que lugar é esse? Bom, isso aqui é o Leitura Compartilhada, é o canal do Bujac Esse vídeo que você está assistindo faz parte de tantos outros vídeos Aqui tem curso, aqui tem aconselhamento, aqui tem vídeos que te ajudam no crescimento espiritual Te ajudam no discipulado, se você está discipulando alguém ou se você está está sendo discipulado, esse é o canal, é um serviço para a igreja brasileira, um serviço para você, em nome de Jesus. Quero te pedir um grande favor, ore por um missionário, não precisa ser eu, se for eu, glória a Deus, e oferte para um missionário. Quero te dar uma dica bem rapidinho como você pode fazer isso, separe agora, por exemplo, uma Coca-Cola e um Big Mac. Uma Coca-Cola e um Big Mac e oferta para o um missionário. Quer saber como você pode fazer isso? Me procure pelo WhatsApp ou Pix, que está aí na descrição do vídeo. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã no Leitura Light. Outra vez, se o senhor assim nos permitir. Um grande abraço. Tchau, gente.